E bem, galera, vamos começar o vídeo tirando uma dúvida que muita gente tem. A Gwen 10 do clássico e a Gwen 10 do universo são a mesma? E a resposta é... Vou pensar no seu caso. Não. Exatamente, galera, não. Elas não são a mesma Gwen. Por causa que a Gwen 10 do clássico é de uma realidade alternativa. Aquilo ali é um episódio do What If, né? Que é para mostrar como seria se a Gwen ganhasse sua Omnitrix no lugar do Ben. Porém, isso não tira o fato de que aquilo existe como uma realidade alternativa no multiverso. Por mais estranho que seja, né? Aquele Ben, daquela realidade alternativa, ter as memórias do Ben Prime é muito estranho para nós, né? Se a gente for levar para esse lado. <risos> Queridinho, esse é o nosso primeiro dia juntos. Isso é impossível. Estamos na estrada há semanas. Pegando aliens, derrotando bandidos, eu já fui o herói milhares de vezes. Mas assim, que existe existe. E o legal é que essa Gwen, ela demonstrou ter mais eficiência com o Omnitrix do que o Ben. Mas aqui, por exemplo, ela se transformou no chama. E ela conseguiu dominar o alien ali na hora, não provocou um incêndio. No mesmo instante, ela escreveu o nome dela no céu com fogo, né? Coisa que o Ben falou que demorou um mês a fazer isso com o chama. Isso. Eu levei um mês para aprender a fazer isso com chama E um pop-up nos confirma, né, que o motivo que a Gwen ser no tricks com o Ben É por causa que ela tem mais paciência do que ele, sabe? Que é o que faz sentido, né? A gente sabe que a Gwen ela é mais inteligente do que o Ben, ela se dedica mais Tanto que ela conseguiu aprender com muita facilidade A Gwen Prime, eu tô dizendo, né? A utilizar o livro de feitiços A conseguir ler o que está escrito ali Porque a lei não é para qualquer um E ela conseguiu, mesmo ali com 10 anos Conseguiu dominar ali, praticar bem muito E fazer alguns feitiços Ah moleque, quando você é esperto é esperto mesmo E parece que eu controlo bem E após o time skip lá em Força Alienígena, A gente vê o quanto que ela dominou o que alguns episódios posteriores ela ia descobrir que é a mana, né? Que vem dos seus poderes herdados pela sua avó Anodita, a Verdona. Falando em Anodita, vamos deixar logo de cara aqui, galera. Que a Gwen 10, ela não é Anodita, beleza? Até eu sabia! Da mesma forma, ela não pode se transformar em uma Anodita com o seu Omnitrix. E se você quiser ver um vídeo onde eu falo sobre a Gwen do Reboot, ela ser um Anodita ou não, tá aí no card. Mas enfim, a Gwen 10 de Omniverse, ela é de um universo alternativo que também é uma versão que a Gwen pegou o Omnitrix no lugar do Ben, só que a diferença é porque esse Ben aí, ele não tem as memórias do Ben Prime, entendeu? Pra ele, ele não sabe o que é o Omnitrix e tudo, ele nunca soube o que é o Omnitrix nem nada. É tipo a gente imaginar que desde sempre nunca foi o Ben 10, sempre foi a Gwen 10, era ela a menina do relógio, entendeu? É a gente imaginar isso. Caso vocês perguntem se o Ben no universo da Gwen 10 ele é anodita, não. O Derek Choward confirmou para nós que ele não é anodita e nem conhece magia. Na verdade, ele não tem nenhum poder de nada. Ele é só alguém que está ali no caminho da Gwen. Em que sentido a aparência, ambas as Gwen têm a mesma aparência da Gwen Prime, por causa da Gwen 10 do clássico, a Gwen Prime do clássico, e a Gwen 10 de Omniverse. universo se assemelha muito à Gwen de 11 anos em Homem-Universo. Eu acredito que a única diferença mesmo, além do Omnitrix, né? É que a Gwen 10 de Omniverse, ela tem o logotipo do gatinho, só que tem um 10 ali. Eu acho legal que nos aliens da Gwen 10, quando, quando ela tá transformada nos aliens, a logotipo ela permanece, né? A logotipo do gatinho tá ali nos símbolos do Omnitrix. Na verdade, não em todos. No Cipó Selvagem não mostrou, mas a maioria tem né, esse símbolo. Eu acho interessante isso. Como um Cipó Selvagem E uma coisa que eu acho interessante é que tanto a 10 Universe e a 10 do Clássico aparentou também, é que elas não nomeiam os alienígenas. E então a viu Ben fica bem claro isso, né? Isso é sério? Você dá nomes de heróis para os aliens? Claro, a criançada adora. E a Gwen do Clássico, ela tipo só mencionou as características dos aliens, mas não os nomeou, não deu nenhum apelido para eles, só nomear as características deles. Eu não... Primeiro virei um alien de alta tecnologia E me uni ao meu laptop para triplicar a velocidade dele Depois eu me transformei numa criatura aquática Para pegar o almoço Depois me tornei um alien veloz para ir lá em casa Pegar as roupas que eu esqueci Isso é uma coisa que a gente poderia pensar Rapaz, será que a Gwen, ela pensa igual ao Ben 10.000 No episódio Ben 10.000? Não são mascotes, não dou mais nomes a eles é o curioso desse imaginar. Mas eu imagino que a Gwen é uma teoria minha, tá, galera? Isso não é nada confirmado, mas eu acredito que a Gwen 10, por um tempo que ela foi conhecendo as raças alienígenas, os nomes, eu acredito que ela deve chamar os seus alienígenas pelo nome da espécie, entendeu? Tipo, falar a forma que quinecelerana, a forma pela arota arboreana. Eu imagino que seja dessa forma. Mas falando aqui dos alienígenas, vamos falar aqui do Omnitrix da Gwen. E, galera, é um Omnitrix assim, com um visual bem bonito, né? É basicamente a mesma cor do Omnitrix pré-recalibrado. Só que com as cores da Gwen, né? Azul e rosa, eu achei que ficou uma paleta de cores bem bonita. E sobre os alienígenas, o Derek nos confirmou, assim como a maioria dos bens alternativos, que esse Omnitrix contém a maioria, se não todos os alienígenas normais do Ben Prime, principalmente aqueles disponíveis durante a série original. Alguns deles que foram mostrados nos episódios E Então Não Havia Mais Ninguém, E Então Havia o Ben, são o Bala de Canhão, o Diamante, o Cipó Selvagem e o XLR8. Já a versão da Gwen 10 do clássico, ela nos mostrou o chama, inclusive, assim como o Ben, o primeiro alien que ela se transformou foi a forma Pironita, ela também se transformou da forma Galvaniana, né? uma cinzenta, que é curioso, né, porque ela tinha cabelo, que no universo Prime é mostrado Galvaniana não tem cabelo, só que... Isso a gente pode considerar que, é por é um universo alternativo, é pode ser que no universo da Gwen 10 do clássico, os galvanianos, os galvanianas né, galvanas, fêmeas, tenham cabelo, né, não sei, pode ser que seja isso. Ela também se transformou na sua forma Tetramende, ou seja, quatro braços. E também temos a forma Petrosap, né, Diamante, que dessas ela é a única que a Gwen 10 do clássico e a Gwen 10 do universo, temos as duas versões né, do clássico do universo do diamante da Gwen 10, que é legal porque através delas a gente conhece como é a aparência de uma Petrosap feminina. E o Derek J. White nos confirma que ela tem o gosma, que assim como todos os gosmas, a dela também tem sabores. E o Derek nos confirma que o sabor da gosma da Gwen 10 é um sabor de morango. Também temos a versão do Ultra T da Gwen 10, que é basicamente um recolor da mecamorfa galvânica que aparece em Benezol Minivest, só que com as cores da Gwen 10, bem legal. Também foram confirmados insectoide e beijo. Por mais que não temos o visual, mas temos aí fantástico para representar como seria. E também o Derek Joyce nos confirmou que em 2020 havia planos para uma transformação não oficial da Tamaraniana, que é a espécie da Estelar da, né, dos Jovens Titãs, todo mundo aqui conhece, né? Essa transformação é exclusiva da Gwen 10. No entanto, o arquivo não funcionou. Infelizmente, Isso é muito legal a gente ver uma versão da Estelar para a Gwen 10. Porém, a gente pode imaginar como seria, né? Temos aí fanart para representar. E eu acredito que seria totalmente possível assim, né? Até porque ela é uma espécie alienígena, é sapiente, tem DNA. Então seria muito legal ver a Gwen 10, mesmo não oficialmente, mas tendo aí a transformação dela no seu Omnitrix. E bem, galera, no reboot também nos foi mostrada uma versão da Gwen 10, que o design dela é uma versão estilizada da Gwen 10 do clássico. E a inclusão dela no episódio Alien foi uma ideia do Duncan Roleal. E nesse especial a gente vê ela se transformando no aquático. O que é legal é que mais uma vez a gente vê a eficiência da Gwen em relação ao Omnitrix, por causa que... Esse pisces lá aqui tá com um respirador, mas vocês pensam que o aquático foi a un, o único alienígena que a gente vê, a Gwen, se transformando no reboot, você tá enganado, porque também vimos o quatro braços, né, a versão Tetramanda ataca novamente, ela aparece no episódio bem de novo, de novo, né? e também lá no Ben Gen 10, é um momento que a Gwen ela também se transforma na sua forma Tetramanda, né? que ela até luta com quatro braços, e uma coisa que é interessante, um, um questionamento. Será que o 4 braços da Gwen 10 é mais forte que o 4 braços do Bem? E a resposta é sim. Porque é como se fosse uma hierarquia, né? Os tetramandos machos são fortes, mas as tetramandas fêmeas elas são mais fortes que o macho. Só que o 4 braços, por ser um tetramando ápice da espécie, ele é mais forte do que a fêmea, já que conseguiu derrotar a Luma, isso é comprovado na série. Porém, o Quatro braços da Gwen 10, por ser fêmea, e também seu ápice da espécie, ela é mais forte do que o quatro braços do bem. E seria também mais forte do que uma tetramende natural fêmea e também um macho, entendeu? Então, o quatro braços da Gwen 10, ela tá no topo do topo ali de força de um tetramende, entendeu? E a ponta de curiosidade aqui, galera, o universo da Gwen 10 é chamado na Week, né como Gweniverso. Ele foi mencionado pela primeira vez no episódio bem 10 mil Retorna, onde o professor Paradoxo ele fala que existe um universo em que a Gwen encontrou o Omnitrix. As realidades são feitas de versões paralelas da história que nós conhecemos. Há centenas delas O mundo em que a Gwen encontrou o Omnitrix O Derek também nos confirma que o Kevin do universo Ele ainda não conhecia a Gwen 10 Será que se ele conhecer, eles vão ter um caso ali um, um relacionamento, não sei E o Derek também nos confirmou aí que a Gwen 10 Ela pode obter o controle do Alien X mais facilmente do que o Ben Prime Isso faz sentido, né? Porque a Gwen ela é mais inteligente Ela saberia convencer melhor as suas personalidades E se caso você queira ver um vídeo explicando mais Sobre essa questão da Gwen se